Ok, é definitivamente a primeira vez que eu faço um vídeo assim. E de quebra já tô logo pegando um tema de peso, então eu espero fazer bonito. Se você é novo aqui, provável ter chegado por um vídeo onde eu tentei recriar a edição do Diguinha Arroz no Android. Então, se você conhece ele, deve ter se dado de cara com o um vídeo mais recente, expondo a opinião dele sobre a atual comunidade de opinião. Sou fã do Digo, curto muito o o FEI, tio Sam, e mesmo sendo parcial, não podemos dizer que as pautas levantadas não são válidas e não devem ser relevadas. O Digo bateu muito forte na tecla do conteúdo e já examinei o apelativo. Foi um vídeo um pouco embaçado de entender, ainda mais você de outra perspectiva. Se você é um canal de baixo, você vê é de um jeito. Se você é um canal lá de cima, vocês vão entender de outro jeito. E no caso, foi o que aconteceu aqui. E até aí, quase tudo bem. Eu digo quase tudo, pois era nítido que o Ramseggs é, entre outros YouTube citados indiretamente iriam responder. Responder de um jeito amistoso, eu diria. Ramseggs levantou bons pontos sobre tudo isso uma frase que ele falou é falando de que resume tudo isso. Não queria ser como digo. Eu entrei na comunidade em um período que ser como ele não dá certo, e com o objetivo de ter o meu próprio espaço, eu fui trilhando o meu próprio caminho. Pessoas que quando eu comecei eram maiores do que eu, me assistiram a crescer e ficar maior do que elas. Eu não quero parecer que eu estou sendo arrogante ou coisa parecida, mas eu preciso reconhecer o meu trabalho e o meu esforço de como o meu canal deu certo a minha maneira. Maneira essa que não foi fazer um clickbait dizendo que fulano de tal morreu e no vídeo o cara tá vivo. O que que tá na minha thumb, tá dentro do meu vídeo, eu quero que vocês pensem que eu não tô aceitando uma opinião de outra pessoa, o cara deu a opinião dele, e eu dei a minha. O ponto que o digo relevou foi a thumb, e se for olhar o Ramses, sim, ele tem uma thumb bem duvidosa, mas tá no vídeo, agora vamos pegar um vídeo considerado normal, um tem uma leve no caso, percebemos que as visualizações caíram, e sinceramente, é normal, tá ligado? Ele tem poucos de normais, digamos assim, normais, normais significa mais ou menos que já é um tempo que ele faz esse vídeo com um tema mais pesado na real, desde o começo do canal dele e se ele gosta de gravar, tá dando certo, o público dele acompanha por que não continuar? tá bom que isso atrai mais público, até porque conteúdo pesado é o que talvez dê mais views no youtube só fica atrás dos vídeos bizarros mas o próprio Digo já apelou no passado com títulos duvidosos mas o que tinha nos títulos, tinha nos vídeos <risos> E o canal do Digo não é sobre isso, não é sobre tema pesado, eu entendo. Mas aí que tá, tem pessoas que tentam ser igual ao Digo, criar um conteúdo similar ao dele. A fórmula Digo, de ser, de editar vídeo, não, não funciona pra todo mundo. E aí tem essa pessoa que vai pro outro caminho alternativo, querendo, tentando criar uma própria essência. E eu para pro caminho, não é o caminho mais operativo, né? eu não sei como descrever isso. Um caminho mais pesado de vídeo, mais pesado. Tipo, o próprio tio Sam agora com os casos criminais, não agora porque ele já faz um tempo, faz uns meses de ano real Mas eu usei ele de exemplo e eu acho que deu para entender E aí que tá, aí que tá a real A fórmula digo não funciona para todo mundo, tá a forma do canal limpo, digamos assim o canal um pouco mais certo, eu diria, não funciona para todo mundo O YouTube vai usar de artifício, as também tá mais pesado, título tá mais pesado Uns usando da má vontade do povo para quem é like, tipo jovem casal. Outros engorram-misséis, com título pesado, thumb pesada, mas o que tem do vídeo ele está expressando o título e na thumb, então é relevável. Mas então o Diguinho Arroz é hipócrita? Não, não é bem assim. A principal pauta do roteiro do Digo é querer passar a mensagem que ao longo do tempo a comunidade vai ser conhecida só por títulos e thumbs apelativos ou nas próprias palavras do digo na massa. Eu sei o que tá na thumb parece no título, mas no longo prazo, esse tipo de coisa afasta pessoas que poderiam se tornar inscritos. Sei muito público que te acesse, mas tem muito pouco que se inscreve. Não é todo mundo que vai aceitar recebendo notificações com thumbs assim. Bate com o lamento ainda acho muito usuado fazer uma thumb meio duvidosa. Tem canais aqui no YouTube que faz thumb mais duvidosa do que próprio Tio Sam, lá. E olha que eu tô fazendo a crítica aqui, meu sendo super fã do cara. Umas inspirações pra fazer esse canal aqui. Mas a gente tem que saber, tem que relevar, tem que entender que gravar é assunto pesado, dá visualizações. Isso é fato, tá ligado? Então é isso, não existe um lado certo ou errado, apenas ponto de vista diferente. É tipo você e outra pessoa está vendo o número 6. A ponta de cima do número 6 está com você. E o lado arredondado, você vê o número 6 e a outra pessoa vê o número 9. Então voltando aqui no assunto, o único argumento inválido é dizer que quem não gosta finge que não viu, dando assim espaço para essa comunidade acabar virando uma subcomunidade. Fim. Desculpa se o vídeo ficou muito raso, é que real esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo e já de cara é um tema grande, digamos assim. E sim, eu sei que citei o Faye, mas acabei nem comentando sobre ele. E o motivo é que se eu desse pauta pro Faye, eu acabaria com a imparcialidade do vídeo, até porque o Faye citou pontos bem plausíveis que eu até usaria aqui, mas aí eu estaria puxando pano pra um dos lados, e não é bem assim que eu queria passar esse vídeo. Isso não é uma guerra nem uma treta de dois lados. Apenas abençovam que vocês acham certo. E é isso. Eu me chamo Koffi, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.